Pai do Senhor Jesus, eu gostaria de falar de um assunto muito delicado e muito sério. E a cada dia surge uma nova espécie em volta de mim. Eu quero falar sobre cobra. Existe uma cobra chamada inveja. A outra cobra chama-se ingratidão. E uma das piores chama-se traição. Essas três são perigosíssimas. Sabe por quê? Porque quando elas mordem, deixam feridas profundas. Cuidado com a cobra da inveja, cuidado com a cobra da ingratidão e cuidado com a cobra da traição. Se você gostou desta mensagem, curta e compartilhe o nosso vídeo. Deus te abençoe. Boa tarde.